Viva Irmãs e Irmãos na Fé, isto está um recorte muito interessante. O poema é muito simples, mas bem verdadeiro, né? Somos cristãos, damos amor com as mãos. É isso, não há outra, outra explicação. Né? Agora, o recorte é muito interessante porque eu procurei fazer recortes em todos os lados. Né? Normalmente faço só aqui. Mas para isso tive que fazer estas, esta, estes vídeos.